Então, meu nome é Messias, esse é o meu sinal, eu sou professora de Libras, estou muito satisfeita e agradecida pelo convite de participar dessa entrevista, dessa conversa que é muito importante espalhar e divulgar sobre o dia do surdo. Então, eu cresci só falando, né? aprendi a me incentivar a falar, a ser oralizado, mas eu não me sentia bem, eu sentia que tinha barreiras... Eu não tinha comunicação, era muito complicado, não conseguia me desenvolver. Aí eu comecei a aprender a língua de sinais e foi um apoio para mim. Eu comecei a aprender com 17 anos, eu tive aquisição da língua, conhecer surdos, teve um professor que me incentivou e assim, foi emocionante. Eu me senti emocionado e ele eu me esforcei. Então, a Libras foi um apoio para mim. Consegui ter diferentes aprendizados, diferentes informações. Eu tinha uma identidade surda, eu tinha autonomia para poder lutar, para poder pesquisar, para poder procurar as coisas. Então, eu estudei pedagogia, estudei, fiz o magistério, depois eu fiz o letras Libras, fiz pós. Então, em diferentes ramos eu consegui me empenhar para buscar mais conhecimento. Né? Então, eu fiz mestrado na UNB. Hoje eu sou professora na UNB, trabalho na UNB já, um período de 10 anos que eu trabalho na UNB. E assim, sempre com muita luta. Eu tive uma referência, um líder que me ensinou a aprender a língua de sinais. Foi o Antônio Campos, ele é, trabalha na Feneis, ele é da Feneis, isso o professor Antônio Campos, ele que me incentivou, me instigou né, a experimentar, ele é um modelo para mim, então eu aprendi a lutar, né, a lutar, a discutir diferentes coisas nas áreas da sociedade, isso foi somando cada vez mais. E assim, é uma satisfação, é um orgulho, é muito especial. Então, é, eu também lembro que antes não tinha lei, a Lei 14 de Abril, a Lei de Libras. Passado não tinha, era assim, uma barreira. Mas depois que eu comecei a estudar a respeito da inclusão, era muito complicado mesmo. O surdo não tinha uma visibilidade, não tinha uma referência e hoje é diferente, né, a gente começou a aprender. Agora a gente tem um modelo, né, uma identidade surda para conseguir buscar, ter uma referência de pessoas surdas, né. Então essa referência, esse líder é um modelo que as pessoas querem copiar, querem aprender. Por isso que antes era muito complicado, agora tá bem melhor. Né? Por quê? Porque tem alguém que se posiciona, né? que olha e fala, nossa, um modelo para o futuro. Então, é muito melhor conseguir ter esse referencial, né? hoje ter o seu lugar. O surdo pode, ele consegue, ele é capaz, ele luta, ele acredita na sua identidade, na sua cultura e na sua língua. Isso é muito bom, é realmente um, um modelo. Porque essa divulgação, eu sempre divulgo no Facebook, posto muitas coisas, né? E tem um jovem que é surdo e ele quer, ele ama aprender, ele vê como modelo. E eu, sempre que eu posso ajudar, eu dou e eu me sinto, assim, orgulhoso. É uma honra né? ver esse jovem que quer aprender. Então, eu sempre faço divulgação e sempre me dou no que posso.